Se liga aqui, nesse vídeo eu quero mostrar pra você que agora, olha, escrevi aqui no meu caderno, três verdades que não te contam sobre apostas esportivas. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, criador da comunidade de análise. E no vídeo de hoje eu quero contar para você aqui três verdades, exatamente. Eu quero te contar três verdades que Geralmente não te contam sobre apostas esportivas. Eu tenho certeza que, principalmente, essa terceira aqui é talvez a é que seja a que mais vai fazer sentido para você. Então, primeiramente, assista esse vídeo até o final, mas só assista esse vídeo até o final se você de fato está buscando aprender mais sobre este mercado de apostas e você sonha um dia, por exemplo, em ganhar muita grana com isso, em talvez até mesmo viver deste mercado ou, no mínimo, né, fazer uma boa grana complementar para este mercado. Ok, é bom. Então, primeiramente. Já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque esse conteúdo é totalmente gratuito, tá? Então estou aqui neste exato momento gravando essa aula para você. Então peço para você que em troca disso você deixe o seu like aqui agora, porque o seu like nos ajuda muito a fazer com que o vídeo alcance mais pessoas. E se inscreva para você não perder os próximos conteúdos, porque eu tenho certeza que isso faz total sentido para você também, tá bom? Bom, vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas aqui, tá? Eu anotei aqui no meu caderno. Primeira verdade que não te contam, e é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que entram no mundo das apostas Acham que vai acontecer com elas. Primeiro ponto que eu coloquei aqui: acham que vão enriquecer com a banca de 50 de 100 reais. Essa é uma verdade que as pessoas não te contam, que é o que? Você não vai enriquecer com uma banca de 50 reais. Dificilmente você vai ver uma pessoa que ganha com uma banca de 50 reais fazer essa banca virar mil reais. Por quê? Porque tem vários outros fatores que entram no meio disso daí. Banca de 50 reais. Vamos lá, o que as pessoas fazem geralmente? Elas falam que vão crescer essa banca de 50 reais para, por exemplo, 500 ou para mil reais e só depois que conseguir chegar lá eles vão fazer essa. Né, vão começar a fazer saques. Só que a maioria das pessoas que começam dentro deste mercado, primeiramente falando, elas começam sem muito conhecimento. Então. Geralmente não dura uma semana para quebrar essa banca de 50, de 100 reais. Coloca para mim nos comentários, eu quero interagir com vocês aqui. Eu vou responder os comentários de quem responder aqui, tá? De quem comentar aqui abaixo. Quanto tempo levou para você quebrar a sua primeira banca? Porque eu tenho certeza, é dificilmente, tá? talvez uma em um milhão. Dificilmente uma pessoa vai começar e logo de primeira, né? ela nunca vai quebrar a banca dela. Geralmente todos nós quebramos a banca no início porque a gente começa empolgado, começa eufórico, acha que é fácil. Eu já quebrei a banca diversas vezes. Eu, por exemplo, levei uma semana para quebrar a minha primeira banca. Na verdade, menos que uma semana, foram os quatro dias. Então, coloca para mim aqui nos comentários quanto tempo levou para você quebrar a sua primeira banca e quanto que foi que você quebrou. Por exemplo, a minha primeira banca, eu quebrei uma banca de dois mil reais em quatro dias. E esse é um dos fatores dos quais eu recomendo sempre começar com uma banca pequena primeiramente. Mas achar que vai enriquecer com uma banca de 50 reais. A maioria das pessoas, elas... Quando começam, elas se empolgam demais, cria uma expectativa muito grande. Porque, na verdade, como elas não têm muito conhecimento ainda sobre o mercado, elas enxergam dessa forma. Quando você vai passando ali o tempo dentro deste mercado, né? Sei lá, três meses, seis meses, um ano, você vai aprimorando, você vai percebendo que não. Você não vai enriquecer com 50 reais. Eu tenho que falar isso para você. tá? Você não vai ganhar muito dinheiro com uma banca de 50 reais. E essa é a verdade que muitos não te contam, porque muitos às vezes querem apenas te vender algum tipo de produto e vendem de uma forma facilitada, né? dizendo que faça 300 reais por dia sem ter muito dinheiro e etc, cara, na real isso não funciona, eu tenho sim meus produtos que eu vendo, mas quem me acompanha sabe, eu nunca é, divulguei, nunca vendi meus produtos dessa forma, pelo contrário, eu sempre falo, se você quiser ganhar dinheiro de verdade com isso, você vai precisar aprender a fazer isso do jeito certo de forma profissional, e essa... É uma das verdades Segunda Que eu acho que essa daqui Faz total sentido Para os emocionados Como assim Para os emocionados Para aquela galera que... Tem uma banca de 100 reais, tem uma banca de 200 reais e que na hora de fazer uma entrada não fazem a entrada com 1%, 2%, como geralmente é recomendado fazer. E que é alavancar, né? Que é a famosa alavancagem de banca. Mas só que muitas pessoas, na verdade, fazem alavancagem de banca sem nem saber o que é alavancagem de banca. É, alavancagem de banca é simplesmente você pegar uma banca pequena, uma, uma grana que você fala assim, ó, caramba, pô, essa grana aqui, se eu perder, tá tudo bem. É uma grana que eu tô colocando em risco, então não tem problema de eu perder ela, não. Então você não vai... Fazer uma gestão. Você vai pegar, por exemplo, 10 reais, ao invés de você entrar com 1%, com 2% ali da sua banca, você vai pegar aqueles 10 reais e vai tacar tudo numa entrada só, feito uma boa análise para duplicar aquela grana rápido. Até, por exemplo, chegar, sei lá, por exemplo, eu vou fazer uma alavancagem até 50 reais. Na hora que chegar a 500, reais, aí sim você começa a fazer as entradas com valores menores. Só que a maioria das pessoas elas fazem a alavancagem sem saber, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, elas começam com banca de 50, banca de 10 reais. E fazem sem gestão de banca, não porque querem fazer alavancagem Mas porque realmente não fazem gestão de banca mesmo Ou simplesmente porque querem ganhar dinheiro a qualquer custo, de qualquer maneira E não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo isso, tá? De querer alavancar a banca, assim, de crescer a banca rapidamente Eu aprendi uma coisa importante em um dia que eu perdi 8 mil reais Sim, teve um dia que eu perdi 8 mil reais, eu falei isso até numa live com alunos, tá? E o que, que aconteceu? Eu tava nessa ânsia de fazer grana rápido E aí eu consegui fazer oito mil reais num prazo ali de uma hora, mais ou menos, tá? Só que é o problema é que veio aquela, sabe quando você não consegue parar? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muito isso. E aí veio aquela vozinha, vai só mais uma, vai só mais uma. E nesse só mais uma, eu entrei novamente com a banca né, com o valor mais alto para querer alavancar rapidamente. E aconteceu, peguei um red e perdi. 8 mil reais. Depois disso, eu aprendi, coisa, aprendi uma coisa importante que eu quero explicar para você, que é o seguinte, que vem aí a segunda verdade que eu quero falar para você. Pense primeiro no Red. Como assim? Pense primeiro no Red, Júnior? ok? Antes de você fazer uma loucura com a sua banca, digamos que você tem aqui 200 reais de banca, beleza? Antes de você fazer uma entrada e tacar 50% da sua banca, porque muitas vezes nós pensamos primeiro no Green. Como assim no Green? Poxa, seguinte, tem 200 reais de banca, Vou entrar com 100%, 50%, porque se der green, eu já vou lucrar o dobro. Ou seja, minha banca já vai basicamente aqui para 300, 400 reais, entende? Só que você não pensa se... Mas e o red? E se der red com, em compensação? Você consegue entender? E aí você fica naquela gangorra. Porque você quer crescer a sua banca rápido. Às vezes você, você até consegue pegar algumas entradas e dar uma alavancada na sua banca, mas você não consegue parar, você quer continuar fazendo aquilo, e uma hora acaba pegando o um Red, aí o que, que acontece? Perde tudo de novo e fica naquela loucura. Então, antes de fazer uma entrada emocionada, o que eu sempre recomendo é pense primeiro no Red. Por que, que eu digo isso? Porque quando você pensa já primeiro no Red, você já fala assim: caramba, mas se der um Red, porventura der um Red nessa entrada, cara. A perda vai ser muito dolorida. Você consegue entender? Então, pense primeiro nisso. Porque você precisa entender que isso aqui é um jogo de longo prazo. Acho que é aí que a maioria das pessoas morrem dentro deste mercado. Porque elas não visam isso daqui como médio e longo prazo, mano. A galera que entra hoje com a banca de 50 conto e quer fazer 500 reais hoje, entende? Tem alunos que às vezes, às vezes nem alunos, mas pessoas que entram em contato comigo querendo se tornar aluno, que chegam e perguntam assim: Júnior, mas com uma banca de 100 reais, você acha que eu consigo fazer uns 800 reais no mês? Cara, sabe? A pessoa trabalha há anos no emprego ganhando um salário ela não gosta, de um salário ruim, e ela acha que do nada descobriu um negócio que com 100 reais vai fazer ela sair do emprego dela, cara, não é assim. E aí já vem o um terceiro ponto, a terceira verdade que muitos não te contam, tá? Se você não estudar mais sobre este mercado, você nunca vai ganhar dinheiro. Desculpa falar isso, às vezes pode parecer um pouco dura a forma com que eu tô falando, mas é verdade. A maioria das pessoas, elas querem tudo mastigado, e hoje em dia tem tudo mastigado também. Você pode, por exemplo, entrar no meu grupo VIP que manda entradas 24 horas por dia, que tem uma taxa de assertividade acima de 90%, 95% sempre. Só que ainda assim, não te recomendo depender só disso, mano. Você precisa estudar o mercado. Você precisa entender mais sobre o mercado. E se você não estudar, se você não, não sabe, não for curioso, não pesquisar mais sobre o mercado, sobre padrões, sobre técnicas, sobre estratégias, sobre análise, etc., você vai ser um, sabe, vai ficar ali naquela gaiola de rato. Eu tenho que falar isso é verdade, entende? Por que, que hoje eu consigo ser muito lucrativo? Por que, que lá no meu Instagram eu sempre estou postando saques meus? Porque eu comecei esse mercado em 2020. E de 2020 para cá, eu tenho estudado sempre. Então se pegar o conhecimento que eu tenho hoje para 2020, nem se compara. 2020 eu queria pegar entradas 24 horas por dia. Hoje em dia sabe quantas entradas eu faço? Duas. Três entradas no dia, tem dia que eu faço uma. Sabe, porque hoje eu consigo entrar ali no mercado, consigo abrir o site de análise, olhar o mercado e falar caramba, hoje o mercado tá legal, vou fazer umas entradas. Porra, vou lá, faço duas, três entradinhas, faço meu lucro acabou. Hoje eu consigo ter esse controle. Hoje eu consigo olhar o site, ver o mercado e falar caramba, o mercado hoje não tá legal não, vou, vou operar só mais tarde. E aí o olho mais tarde, porra, ainda não tá bom não. Então deixa, amanhã eu pego. Não fico naquela ânsia, mas por quê? Porque hoje eu me desenvolvi, eu busquei conhecimento suficiente pra conseguir... Saber quando o mercado tá bom, quando não tá, para conseguir me controlar quando o mercado tá bom também, porque quando o mercado tá bom a gente quer pegar várias entradas, então eu consigo me controlar hoje, então eu faço a minha meta, então, hoje eu consigo bater a minha meta e parar, que é uma dificuldade que outras pessoas têm. Entende? Então você precisa buscar conhecimento. Quando eu falo buscar conhecimento, não é só análise, só buscar conhecimento sobre padrão, não... Sobre mentalidade, sobre gestão emocional, sobre gestão de bancas, sobre metas, buscar conhecimento sobre foco, entende? De modo geral, se você se desenvolve o seu, o seu eu, né? se você se desenvolve pessoalmente de modo geral, tudo isso vai estar atrelado ao seu desenvolvimento e seu crescimento também dentro deste mercado aqui, velho. É isso que eu quero que você entenda. É isso, tá? É sobre essa questão de buscar conhecimento, se você quiser... Eu liberei uma aula onde eu mostro uma análise que eu estou usando, que eu tenho usado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, inclusive já tem alguns meses que eu estou utilizando essa análise que está dando muito certo para mim. Eu liberei uma aula ensinando como você pode fazer essa mesma análise para você e pegar algumas entradas para você. Tem alunos, para você tomar noção, que hoje estão fazendo mais de 70, mais de 80, mais de 100 reais todos os dias com essa análise que eu liberei nessa aula, e isso fazendo tipo uma, duas, três entradas só no dia. Sem euforia, tá? Sem, sem, sem fazer loucuras. Lembra do, do conteúdo que eu passei aqui. Então só assiste essa aula, porque essa aula tá oculta aqui no meu canal do YouTube, tá? É, só assiste essa aula se você, de fato, tá buscando trabalhar de forma profissional, tá buscando entender esse mercado de forma profissional e quer crescer nessa parada de forma profissional. Beleza? Então é isso. O link dessa aula vai estar aqui abaixo. O primeiro link aqui na descrição. Vai aparecer aqui no cardzinho aqui em cima também. Acho que desse lado aqui. E aqui também no vídeo aqui. Vai aparecer aqui no canto aqui também. Beleza? Então clica. Vai lá assistir essa aula. E não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. Beleza? Então é isso. Tamo junto.